Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui com esse fone. Coisadinho assim, meio inverno, meio nada a ver, porque lá fora tava nevando. Eu ia filmar lá fora. Só que meio que deu errado, porque a neve derreteu. Derreteu? Derreteu, produção. A produção acabou de avisar que a neve derreteu. Valeu, produção. Tchau. Aí, eu estou aqui. Com esse fone, com esse, com esse negócio aqui, não sei porquê, só pra fazer charme mesmo. E também pra dar aquela segurada no cabelo, né, que também tá olhou está tá meio cagado, por isso que eu fiz essas trancinhas, assim. E hoje o canal de hoje, o vídeo de hoje, lindo, maravilhoso, vocês já viram aqui no título do vídeo, que é 5 curiosidades sobre o Japão. Tipo assim, eu falei pra amiga minha, que é a milho, eu vou deixar... No Twitter e Instagram dela aqui embaixo Pra vocês depois seguirem ela Eu pedi pra essa minha amiga que ela gosta de K-pop Gosta de coisa bem kawaii, bem essas coisas Meio que é asiático assim Aí eu falei pra ela, me fazer algumas perguntinhas Algumas curiosidades que ela tem aqui sobre o Japão Que talvez eu possa responder A primeira pergunta que ela fez pra mim é Se é fácil fazer amizade aqui no Japão a minha irmã falou que é fácil de Nossa, tá levando muito forte agora Bom, minha irmã falou que é fácil de fazer Mas ela tá estudando desde pequena aqui no Japão E como eu estudo desde os 8 anos Eu tenho um pouco da experiência de, de Tipo tem vergonha, essas coisas e tal, apesar que... Mas é, é fácil se você é bastante comunicativo, vamos dizer assim. Você fala bastante, tudo e tal, vai ser é super fácil pra você conseguir amizade, legal. Mas se você não é muito comunicativo, se você só fica no seu canto, os japonês são é assim. Se você fica no seu canto, você só vai ficar no seu canto. Eles não vão te perturbar. Tem casos que, né, perturba. Mas aí é em qualquer país. <risos> Não é só aqui no Japão, então, mas enfim, consegue amizade sim, fala. Japoneses que são bem, tipo, não gostam de estrangeiro, mas tem aqueles que gostam bastante de estrangeiro. Tem muito disso também, tem preconceito. Japonês tem japonês que acha estrangeiro super massa, super uau, wow, que maravilha, vou conversar, bater o um papo. É, mas também tem japoneses que meio que deixa de lado, não dá muito valor pros estrangeiros. Mas isso aí é de cada japonês. Também tem brasileiro que tem muito preconceito, então não vamos falar só dos japoneses. Outra coisa que ela pergunta que ela fez foi: se tem restaurante brasileiro aqui? Ela tá fazendo agora. Tem, <risos> tem vários restaurantes brasileiros aqui, é só você procurar. Inclusive, fazendo um jabazinho aqui. Aqui embaixo do link eu vou deixar o nome do aplicativo Bater a Fome, porque ele vai te guiar. Pra todos os restaurantes brasileiros daqui do Japão Então... Não só brasileiros Então, não tem só brasileiros Também tem outros restaurantes hispano e tudo e tal Mas a maioria é tudo brasileiro Aqui eu sei que é tudo brasileiro <risos> Enfim Eu vou deixar aqui o nome do aplicativo E você vai lá e acessa Você que mora aqui no Japão E quer saber algum restaurante novo Mas tem vários restaurantes brasileiros E tem vários, tipo... De variedade mesmo, assim Não tem só arroz e feijão Tem carne, tem pizza, tem pastel Tem hambúrguer a pergunta é com quantos anos atinge a maior idade? É 18, igual do Brasil? A maior idade é com 20 anos. Que é Ratati, né? Que aqui fala Ratati, que é que tem até meio que uma cerimônia que chama Sei Dishki, que é comemorada não sei quando. Acho que é fevereiro, janeiro. Não sei qual data. Fevereiro de. Não, 11 de janeiro. Uma cerimônia que é pra falar que você é, tipo, a maior idade, você já tá avançado, você já tá quase morrendo, já tá toda, tchau, vai embora. Não é com 18 que avança, que você pode fazer tudo com 18, não. Mas é com 18 anos que você vai pra faculdade, você vai... Você já pode dirigir e tirar sua carta, você já também já pode ser preso com 18 anos, então tome cuidado. A maior idade mesmo é com 20 anos, que aí é tudo equilibrado. Pergunta se as novelas japonesas aqui são legais. A produção falou mais ou menos. Eu acho algumas legais. Por exemplo, Itiritoru no Namida é muito dramático. É você, tipo, você já chora literalmente um litro de lágrimas. É legal, é interessante saber e é verídico. Tem outra que também chama. Hanasaki Dango. Hanasaki Dango. Hana Dango. Hana Yori Dango também é outra novela que eu não acompanhei Mas eu assisti muitos episódios dela E eu gostei bastante E é bem divertido também É meio comédia com romance, assim Algo bem desse tipo E esses dias tem muitos filmes Eu não sei qual que é que tá lançando agora Mas tem muitos uns filmes que lançou agora Que tá bem legal No um filme japonês E também tem um de terror que chama Riyaru Onikoku É de terror, você já viu? Já viu o trailer? É bem assustador, né? Tipo e deram uma sanga coronda também. Sim, deram uma bem, É bem, é bem bibliotec. É legal. Não tão medo. Não, não dá tão medo. Mas é bem legal. Ou se a novela não é de suspense, de queisatsu, de, de polícia. Não é romântica. Ou é samurai, né? É, sou... Tipo, coisa antiga. Meu avô que go gosta, gosta, gostava, não sei, dessas novelas meio antigas, meio doidas. Enfim, as novelas japonesas são até que legais. É algumas... Dá pra assistir, algumas são interessantes de assistir E nem Gokusei também, você já assistiu Gokusei? Também tem bastante novelas legais e também tem novelas chatas, é Mas não são, tipo, novelas igual do Brasil, que é bem interessante E agora, né, tá tendo aquela novela lá com eu chamo. Totalmente demais Totalmente demais A pergunta que ela fez, tirando o Natal tem alguma festa que é comemorativa que é igual do Brasil, mas até o Natal, para vocês saberem, não é algo do Japão. É meio que adaptado da América, assim. Esse negócio de Natal, Merry Christmas, essas coisas assim, deles trouxe para cá e meio o pessoal gosta de comer bolo de Natal, comemorar o Natal, dar presente, mas não tem nada daqueles tipo ceia de Natal ou aquele aquele aquele negócio, aquele feeling de natal mesmo não tem aqui no Japão quer dizer, tem, muitas famílias tradicionalmente não existe aqui no Japão, mas aqui no Japão comemora é muito Valentine's Day, tipo eles ama Valentine's Day é o dia que eles se pipocam de chocolate, mas tem muito disso também, que é inverno para primavera tem aquele meio termo ali que eles tiram a folguinha, tem muito disso, mas igual semelhante do Brasil, deve ter, mas eu não sei, é a... Acabou. <risos> acabou. Acabou as perguntas. É, enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade aqui do Japão. É, se você gostou, dá um like. Se você quiser mais curiosidades, você coloca aqui no comentário embaixo, que eu vou estar lendo, e vou estar respondendo. Nos próximos vídeos tem umas pessoas lindas, maravilhosas me pedindo, ask, sabe? Ask é que alguma coisa, algumas perguntinhas para eu responder e eu não vou deixar de responder vocês, sim, eu vou responder vocês, vou fazer muitos vídeos para vocês, então um beijo até mais, tchau